licença para começar a gravar, é, para a gente poder disponibilizar essa aula para outras pessoas que queiram assistir depois. Né? É, a gente vai ter agora, então, uma aula aberta do componente curricular Luz, Ondas e a Vida no Campo, da Licenciatura em Educação do Campo da UNB. E hoje a gente vai ter a luxuosa participação da Camila Machado, é, que é, trabalha com audiovisual, é, é pesquisadora e realizadora de projetos audiovisuais é, e trabalha especificamente com a parte de som. E, além de todas essas habilidades, a gente convidou ela para conversar com a gente porque ela tem um projeto muito bonito que chama Sonário do Sertão, que é um projeto que... É, busca construir uma biblioteca de sons do sertão. É, isso tem a ver com o trabalho de res residências artísticas que ela fez. Isso tem tudo a ver com o que a gente discute no nosso componente curricular, né? que é um dos assuntos que a gente discute é os sons, e a gente está pensando nos sons no contexto da vida no campo. Né? Então, convido a Camila para falar um pouco sobre esse projeto tá? e conversar com a gente aqui. Fique à vontade, Camila. É, obrigada, Natan, obrigada pela, pela, pelo convite. E bom, Natan apresentou e, e aí eu quero então direto apresentar o projeto, né, que é o Sonário do Sertão, que ele é tanto um projeto artístico e de acervo de memória sonora desse, desse território, né, desses territórios onde ele foi realizado. Também ele é minha pesquisa de, de mestrado que terminei em 2019 e provavelmente vou seguir com essa ideia da, da, dos sons, do sonário numa, numa, numa possível doutorado, né? É, mas antes de tudo eu queria começar com um som, para a gente poder é, fechar os olhos e iniciar o, a apresentação escutando. Então eu vou ver aqui como é que eu... Vocês estão me vendo? Vocês estão... Sim, eu estou tô, tô vendo a página do Sonário do Sertão e o seu rosto no canto. Ótimo, então acho que vai, vai funcionar direitinho. Deixa eu só ver um no Teams, que tem uma parte. Pronto, é, vou colocar o primeiro som. Tá ouvindo? por enquanto não, para mim não está saindo aqui não ainda não Não, para mim, pelo menos, não. Então, tá? uhum. eita, eita, eita. Será que tentando, nesse, é, nesse momento, pelo menos, tirar o fone de ouvido? Será que ajuda? Não sei. <risos> Veja aí o que, que você acha que pode ajudar. É... Agora eu estou ouvindo, Camila. Agora eu estou ouvindo, Camila. Ok, esse foi o galo Campina, que é o primeiro, é o primeiro galo, é o primeiro passarinho a cantar, e uma ave que só tem no sertão, e é o primeiro passarinho a cantar. E de acordo com a dona Creuza, ele está dizendo: se levante que já é hora e vamos para a aula, vamos, vamos, vamos começar a nossa, a nossa, o nosso encontro de hoje. É, bom, o Sonário do Sertão é um projeto que ele surge dessa ideia de formação de acervos sonoros, é, principalmente em três territórios do Sertão, do Nordeste, do semiárido. Está me ouvindo direitinho? Estamos sim. E, então, ele, ele mistura essa, a ideia dos sons da memória como patrimônio material e Tecnologias do Registro da Gravação. Né? Então, o projeto eh, foi feito em parceria com o Movimento dos Pequenos Agricultores, que é um movimento nacional e que atua no campo, eh, organizando as famílias camponesas em torno dessa, da identidade cultural, social e histórica eh, e econômica dos, dos, do, do campesinato. E aí, nesse sentido, o projeto do Zonário compartilha com o MPA, eh, com o movimento, com o MPA, a ideia de que, por meio dos sons, a gente consegue valorizar essa experiência camponesa, trazendo tanto esses sons dos ambientes, é, da natureza, do, do, do, do sertão, e também das falas, dos causos, dos relatos, das músicas e das tradições culturais. Aí, a palavra sonário, para explicar um pouquinho dessa desse nome, né é, vem de da palavra imaginário, e tirando... A, a, a raiz imagem e colocando raiz de som. Não para a gente tirar a imagem das nossas vidas, que ela está sempre, é, a imagem está sempre lá, mas para a gente fazer essa, uma atenção, né para fazer uma, insti instigar um pouco a, a, a, a, a refletir sobre essa percepção dos sons, né, como os sons podem fazer parte do imaginário da gente, coletivo, individual é, e do território. Né? Então, a ideia do imagem... É, do sonário, é, seria esse imaginário sonoro. Também é, brinco com as palavras de inventário, que sonário também pode ser inventário, que é esse inventário de sons, e também de cenário, que, pois os sons eles existem nesse espaço, né, como as ondas sonoras que reverberam, que, que, que se, se propagam em um meio, nesse espaço que a gente convive, né? então o cenário, a paisagem sonora, ela também faz parte de um de um espaço que a gente, é, então também a ideia do cenário, né, então eu, a, o, do é o cenário do sertão é o imaginário, o inventário e o cenário do sertão. O sertão da pesquisa é formado, depois eu vou mostrar direitinho no, no, no site, que é esse projeto, né, mas que é o resultado, é, quem sabe o resultado material desse projeto é imaterial, é, o sertão é formado por Podocó, em Pernambuco, Várzea Queimada e Várzea Nova, na Bahia. As três comunidades são vinculadas ao NPA e as três são do Seminário do Nordeste. E, e a, as etapas da incluem né, oficinas, residências artísticas e instalações, que são os momentos que foram de campo, foram mais ou menos uns três meses desse processo de existe, existe um, um, uma pré história em relação ao movimento e oficinas que eu já vinha fazendo com o movimento fazia desde desde mais tempo desde 2013 mas esse projeto ele se, se ele tem essa duração de campo de três meses é, e o resultado né também está no site que eu vou mostrar para vocês agora é, compartilhando também Estamos vendo? Sim, estamos Vou... vendo o site. Oi. Vou tirar de novo o, o fone e vamos... Bom, esse é o Sonário do Sertão, é um site onde você pode é, acessar sons desses três territórios, Vazia Nova, Vazia Queimada e Bodocó. Ele foi apoiado pelo Rumos Itaú Cultural num, numa parceria com o MINK, com o Instinto MINK. É... Em 2015 foi a, a seleção, a gente terminou a realização em 2017 e ele continua, né? É um site que continua sendo alimentado, pois gravamos assim, muitos sons, então a possibilidade de, dele crescer. E aí aqui a gente tem a biblioteca dos sons com todos os é, com todos os sons, e você clica neles para você ouvir, pode clicar no link para conhecer mais o som, e você pode também baixar esses sons, é, e quase todos eles podem ser utilizados, né, eles, alguns, muito poucos, têm direitos autorais, mas todos podem ser utilizados educativamente, e eles são todos liberados, outros também, em, até em situações comerciais, então, fiquem à vontade para acessar, escutar, e, e baixar também, né, e utilizar esse, esses sons nos seus projetos. E aqui ele é dividido em algumas categorias, que são essas categorias que, para facilitar o, o, o encontro com esses sons, mas que seriam as festas e tradição, as memórias e narrativas, os sons do cotidiano e a paisagem, como paisagem um pouco mais natural, né? a paisagem sem tanta presença do homem. né. Você pode ver que muitos sons têm essa relação com... É, a cultura e a oralidade, né? Então aqui a gente tem os cantos e aí eu vou passando um pouquinho. Cada cada foto dessa é um som que a gente pode escutar e das festas tradicionais dessas três regiões, seja religiosa, seja pagã, seja no, no dia a dia também. E aí eu queria que a gente escutasse então um som dessa página. Eh, colocar agora para a gente escutar. Espero que não seja tão alto nem tão baixo. Esse foi o Buzo. é um som que. Eu vou voltar o fone aqui. Se bem que não, né? Eu acho que se tiver alguma. Eu vou, vou, vou deixar sem o fone, e aí se vocês acharem que tá pior o som então, e tal, eu retomo. Mas eu vou, já que a gente. Vou deixar assim para poder escutar mais sons, tá? É, deixa eu voltar aqui. Bom, então, esse foi o buzo. É um som que, para a gente, na pesquisa, ele é um som super emblemático nessa nessa pesquisa, porque ele começa, é, ele é um som que já não se escuta mais em Bodocó. Esse som foi numa roda de conversa em Bodocó, que surgiu essa, é, lembraram desse som, que era um som utilizado para chamar as pessoas, quem lembrou falou, eu não quero nem escutar, a dona Laíde, ela falou, não quero nem escutar esse som, porque era um som usado para chamar para o velório, e ela lembrou da morte da mãe dela, só de pensar nesse buzo. Só que esse, esse buzo depois foi passado para chamar as pessoas para virem da roça para almoçar. E mais agora, mais recentemente, era para chamar as crianças para pararem de brincar no terreno do vizinho, para vir também, para dormir, para casa. Então, é um som que passou por várias histórias, e, originalmente, pesquisando lá no sertão de Pernambuco, entre Pernambuco, Ceará e Piauí, esse, esse buzo é, um, é feito do corno do, do boi, pequenininho, menor do que o berrante, mas antes era feito com conchas que tem nos sítios arqueológicos ali do, do, do sertão. E era usado, os indígenas usavam e usam, pancararus usam atualmente para conversar com os deuses, então é um som de sopro, é um instrumento que tem, que passou por diversas é, realidades, diversas, é, diversos usos, e para gente foi uma, uma uma surpresa na pesquisa, né, com o auxílio da dona Cici, que é também militante do MPA, não estava diretamente fazendo as oficinas, porém, as, as, essas oficinas do sonário, elas ultrapassavam né a, a sala de aula ultrapa, não tinha não, né a sala de aula era o território inteiro então a gente chegou nesse som então eu queria quis tocar para vocês é, escutarem um pouco um pouco de um som que é um som do cotid... foi um som do cotidiano e passou por diversas é, diversas experiências né e teve diversos usos é... O, o sonário, eu estou contando aqui, é, essa experiência corporal ela é muito importante para o sonário, né? Estar presente nessas rodas de conversa, colocar o ouvido para escutar, né? Então, a vivência da escuta e o deslocamento no espaço, essa experiência acústica, né? Você está no momento que esse som está acontecendo, você percebeu os sons do ambiente... É, seja eu, é, eu que vinha de fora, seja as pessoas que estavam compartilhando, a gente compartilhando junto esses sons, era muito importante, né, o encontro do ouvido e dessa percepção, é, da percepção corporal, do ouvido e, e da pele, do, do corpo inteiro, com as ondas sonoras, né, então o projeto, ele, ele existe com essa ideia desse espaço-tempo, né, o território, é, essa, as características dos sons da propagação nesse espaço, essas características acústicas é, são, são permitidas naquele espaço, em um território específico, e também naquele espaço e nesse território específico existe tem a existência cultural desses sons. Né? Então é, você precisa estar é, é uma pesquisa que vivencia muito a cultura do ouvir, né, o fechar os olhos e escutar e estar tá presente naquele espaço, naquele momento. Né? Nem que seja para gravar o buso, que era um instrumento que não, não se escuta mais. Estava é, falando né, que foram três etapas, oficinas né, de captação com edição de som, residência artística e instalação, e aí eu queria mostrar também uma cartelinha aqui das oficinas, e mostrar para vocês um pouco, o, o, um pouco do aparato que a gente levou para fazer, né, a, as oficinas eram realizadas com equipamento que foi comprado e, e a gente trabalhou com o movimento e com o coletivo de comunicação, então esse equipamento todo ficou com o coletivo de comunicação, e é um, e para acesso, né, Foi foram oficinas realizadas principalmente com os jovens das, das, das três regiões, dos três territórios, e e aí a gente não sabia o que se deparar, né, porque durante a oficina, podiam surgir é, sons dos mais variados, né? Então, como a gente gravar um som de ambiente, um som de ambiente num lugar que venta muito, um som de ambiente num lugar à noite, é, como gravar sons de música, sons de percussão, som de voz, então, assim, a gente tinha, poderia ter todo tipo de som ser gravado, né? Não era um, um, um projeto exclusivamente de música ou exclusivamente de, de sons ambientes. Então, para isso, a gente... É, se armou no sentido, às vezes os, os microfones lembram, né, uma arma, mas né, pode ser uma vara de pescar também, né, um, um, um utensílio. Então a gente se armou de vários é, equipamentos para poder tá estar nessa variedade. Né? Então eu queria mostrar um pouquinho para vocês, deixa eu compartilhar a tela de novo. e eu vou mostrar aqui compartilhar a tela tá me diz se si, tá dando para ver estamos vendo PowerPoint estamos aberto. vendo PowerPoint aberto ele grande né não está com a apresentação não de slides, está tá o programa mesmo. Tá. Gente, eu acho que não tem problema a gente usar como o, o, o, o programa mesmo, porque eu já tive problemas de transmitir o, o, a apresentação de tela. Então, vamos assim mesmo. É, aqui é nessa né, tem o tem um mapa do trajeto, né que é esse trajeto que fica entre... É, entre Bahia e Pernambuco, né, o sertão Capim Grosso, Jacobina e lá em cima Bodocó, que é próximo desse, dessa fronteira com o Ceará, né, e aí eu estava falando das oficinas. Então, aqui é, tem quatro fotos, espero que esteja dando para não estão muito pequenininhas, mas na primeira delas a gente tem o prim, é, um dos microfones, que a gente chama de microfone direcional, que é um microfone que ele tem esse formato compridinho, e ele, justamente, as ondas sonoras, ele tem, ele tem diversos buraquinhos, é, rachadurazinhas, digamos assim, ranuras, que a gente chama, na lateral. E as ondas sonoras, que vocês estão, né, nesse módulo, é, em contato com essa ideia das ondas sonoras, mas elas, então, é, a, quando elas chegam na lateral do microfone, elas são anuladas, é, as ondas que estão chegando ao mesmo tempo na lateral do microfone, e esse microfone, então, com essas aberturas, acontece um, uma questão física lá dentro que anula as fases dessa, desse som. Então, esse microfone, ele só capta o que está na frente. Como a gente viu, né, o som se propaga por todos os lados, é, então, se você tem um microfone que a gente chama de omnidirecional, ele capta por todos os lados, então... É, a gente a, a gente então teria onde onde chega esse som, ele chega nesse microfone. Mas esse microfone direcional, que eu, que eu tá na primeira foto, ele é o oposto, né? Então ele tem um mecanismo na construção dele que só capta o que chega na frente, dando assim né, uma direcionalidade do que você se interessa, um microfone muito usado para captar voz, porque muitas vezes você tem essa voz no meio do mundo e às vezes esse mundo é, é, tem ruídos indesejáveis, é, pode ter ruídos indesejáveis também, mas então nessa, nessa, nessa ideia você escolhe, né? Aonde eu apontar esse microfone é o som que eu estou gravando. Aqui do lado são os gravadores, são gravadores portáteis, que também tem dentro dele microfones. Então, e aí vocês podem ver aqui na mão do ninho que tem no próprio gravador, um peludo, que é um equipamento, ele está com duas coisas, uma, uma suspensão na mão, ele está segurando como se fosse uma, aqui também temos, né, ele segurando como se fosse essa suspensão e, e esse peludo. São dois acessórios muito importantes para a gente lidar com o vento e com a manipulação. tudo que você toca no microfone, no gravador, no celular, né, em, to, em todos os os aparelhos que são esses receptores do som, vo, é, o, o próprio corpo deles pode fazer esse ruído. Então, a suspensão é justamente para evitar essa manipulação. E esse peludo, a gente tem vários nomes, né? o paravento, conhecido também como peludo, é, ele evita que o vento bata diretamente no microfone. A gente tem dentro da de nossa orelha é, o, o tímpano, que é esse, essa membrana que vibra com as ondas sonoras, e esse, esse tímpano está muito protegido, ele está na parte interna do, do ouvido. Temos ainda assim, uma aba protetora, que é a orelha, né, que ela permite captar, trazer esses sons que estão fora, né, ela é como se fosse uma antena parabólica a nossa orelha, é uma, é uma parábola né, que está aqui e recebe esses ventos, e ainda temos cabelo, no, ou barbas, né? dependendo da pessoa, para proteger que o vento bata diretamente na membrana. É como se fosse uma pessoa assoprando no seu ouvido de uma vez, assim, fá! e aí aquilo pode doer na membrana. A mesma coisa no microfone. Então, uma coisa é gravar o som do vento, outra coisa é um vento que bate numa membrana do microfone e você tem um ruído, que é um ruído muito difícil de limpar, um ruído que atrapalha muitas vezes a compreensão do que você está gravando, né? Aqui embaixo tem um outro microfone, que é um microfone estéreo com espuma. E o estéreo, a gente escuta muitas vezes, né? O é, um microfone é, mono estéreo. Esse de cima é mono, ele grava um canal de som, e esse de baixo grava dois canais. E esse microfone, ele tenta imitar a posição das nossas orelhas, como se ele... É... Eu falei que o de cima, ele dá um foco, né? mas a nossa orelha não tem esse foco, a nossa orelha está captando todo o redor, e com uma ideia de fazendo essa paisagem sonora. Então, o que a gente está ouvindo, a gente se posiciona, o ouvido dá, é, não é à toa que dentro do ouvido tem o labirinto, que é um órgão do corpo que dá a estabilidade, né, para a gente perceber é, em que lugar que a gente está, o balanço do corpo. Né? Então, o ouvido tem muita ideia da presença, de onde você está. E esse microfone estéreo, eles são dois microfones juntos que vão captar é, esse som, fingindo que são como a mesma perspectiva da nossa orelha, mais ou menos. E aqui o um último tem um microfone que a gente chama de microfone dinâmico. Eu falei da, da direcionalidade dos microfones anteriores. Esse aqui, ele é uma direção que a gente chama de cardióide, que ele pega um pouquinho da frente, né, no formato de coração, assim, não é tão para os lados, não, tão, não é todos os lados, mas é um pouquinho, é o que está na frente. porque é, que preciso falar atrás do microfone não, não capta tanto, mas tudo que se falar na frente do microfone, e ele é dinâmico, é a forma dele de sensibilidade, então ele aceita maior pressão, esses outros microfones são muito sensíveis os anteriores, mas o, o dinâmico ele aceita, por exemplo, as palmas que estão sendo tocadas por esses dois rapazes que estão tocando um, um rap, e aí a a palma e, e, e a pressão da, da, da voz, então assim dentro do que a gente improvisou no estúdio, esse microfone que ele é um pouco mais duro, mas é, ele, ele, você pode dar uma pancada de tambor perto dele, e aí foi muito importante porque a gente teve, né, situações das palmas dos tambores, então essa variedade de equipamento da, favorecia, né, a gente é, é, a passar por qualquer situação. E o, eu não falei, não tem foto aqui, que está sempre escondido, o microfone lapela, que é um microfone que, que ele costuma ser omni, ele costuma ser assim, é, captando por todos os lados, porém, como ele fica pendurado na pessoa, ele fica tão perto da fonte que está falando, é, ou cantando, ou, ou essa fonte sonora, que aí ela, ela, ele capta bem, por mais que ele pegue o ambiente em volta também, mas ele está pegando muito mais perto. Dessa voz. Então aqui eu tenho uma, só para esses termos ficarem um pouco mais, mais claros, né? são esses, esses padrões de direcionalidade. É, geralmente, né, o som, principalmente os sons graves, isso, esses são os padrões dos microfones, né? Omnicardioide, supercardioide, hipercardioide, porque lembra um coração, né? Cardioide, e bidirecional, que grava pelos dois lados. É, e, por outro lado, o som também tem essa forma de propagar, né? Ele tem uma forma, uma... Eles propagam por todos os lados. E quanto mais agudo o som vai sendo, ele vai sendo quase uma flecha. Tem uma frase lá no sertão que é os, os grilos de noite cantam como se fosse uma flecha. E os sons agudos, como os grilos, é, a frequência desse som é uma frequência aguda, são sons... É, com essas ondas muito, muito é, de alta frequência, e aí ela, ele, ele vai, vai quase virando direcional também. Então, o padrão dos microfones, ele quase também segue um pouco o padrão dos sons, é, dessas direcionalidades, né? É, Natan, como estamos? Porque eu acho que... Uma, é, eu tenho mais coisas que eu posso ficar falando por um bom tempo é, mas também a gente pode fazer... Eu acho que a gente Não. podia fazer uma previsão e ir até umas oito e meia Camila 8h30. aí assim você pode falar mais um pode falar um pouco e depois pouco. a gente parte para uma conversa né parte para uma conversa né Tá legal então, eu vou seguir com esse PowerPoint um pouquinho, tá? Que aí é, falamos das oficinas, né? Então, durante as oficinas, iam surgindo de forma... É, é, a partir da ideia da cultura do ouvir, e, e buscando essa percepção da paisagem sonora e da relação, é, tem, um, tem uma ideia muito forte que veio mais no mestrado, mas que o som é, é para a gente uma sonosfera. A gente vive numa sonosfera, que são algumas redomas acústicas que envolvem as comunidades, assim, nem que seja uma comunidade maior, menor, ou na sua casa, na sua família, mas a gente compartilha sons no nosso cotidiano, nessas, é, nessa sonosfera. Então, as, as oficinas, é, elas iam com essa ideia de vamos gravar e vamos gravar o que faz parte dessa sonosfera, dessa dessa comunidade aqui do sertão, da, de Vazia Nova, de Vaza Queimada, de Bodocó, então, o que que se compartilha com os sons, né? É, desde, né, do som de, de, de animais, de cuidados, de, de cotidiano até esses sons, é, que são mais marcadamente, que a gente fala, culturais, né, da tradição cultural, mas todos eles fazem parte dessa, dessa tradição cultural, dessa sonosfera. E depois da gente fazer essa, esse processo das oficinas, vieram as, as instalações, que era uma exposição dos sons lá nos territórios. Né? É, o site, algumas vezes, não pode nem ser acessado por algumas pessoas do, do, dos territórios, por, por conta da internet, em alguns lugares é muito difícil, mas essas instalações foi o momento né, da gente, em conjunto, fazer... É, a curadoria de quais sons e as exposições. Essa, essa foto é uma procissão sonora é, que foi feita, né, numa região que a procissão não acontecia mais, a procissão de, de casa em casa cantando. Então, assim, a gente gravou esses sons das, das pessoas mais antigas cantando e gravamos, gravamos todas os, os ambientes que podiam acontecer, os sons que aconteciam na procissão e fizemos a procissão com as caixinhas de som, ao invés de ser os cantadores que não estão não cantando mais. Então, aqui, deixa eu só mostrar, é a procissão. É, aqui, infelizmente, tem uma, uma propaganda, mas é uma caixinha de som pendurada no, no, no, no, no cactus e, e tá para fazer, fazer essa procissão de casa em casa e ouvindo a história dos em cada casa a gente escutava também gravado pelo pelo pessoal da oficina os os histórias da comunidade, né, os anciãos contando. É, essa outra foi em outra aqui ah essa da procissão foi em Vazia Queimada na Bahia e em Vazia Nova estava tendo o é, um mutirão de construção das casas das moradias populares. Então a ideia foi justamente a primeira casa que ficou pronta ainda não completamente né, mas já é, já estava lá nos seus finalmente de, de construção a gente fez essa a, a, a, a instalação nessa casa né então cada cômodo tocava uma história da comunidade também uma comunidade que foi formada é, em torno da luta é, na luta do MPA então uma, um dos cômodos era a história do MPA na região um outro cômodo era a história do, do, da, do time de futebol, que junto com o MPA, junto com a fundação da comunidade foi muito importante, sempre teve campo de futebol e grandes jogadores. É, e a história do samba, do samba brasileiro, que toca na região, e a história histórias de lobisomem, era o quarto cômodo. Então, você ia entrando pela, pelas, pelas pelos quartos da casa, do, das moradias populares do MPA, casas muito maiores do que as construídas, é, porque né, são construídas em mutirão, e que são casas é, escolhidas, né, da sua forma de ser, e com sons da... da... E aqui foram, o, foi em Bodocó, e as nossas caixas de sons ficaram escondidas em cima das árvores, e as pessoas embaixo é, conversando e escutando os sons vindo, como se fossem esses passarinhos em cima das árvores, né. Então, essa é, é, foi a ideia. E cada ideia, cada curadoria, cada, cada ideia de exposição, de instalação, foi, foi, foi criada coletivamente também. É, aí eu queria, já que a gente está aqui nessas árvores, eu queria que a gente escutasse é, os pássaros que, que costumam ficar nessas árvores. Então, colocar... Ok, essas foram as Guinés, é, cada região chama de um jeito, né, então as galinhas do Angola, é, Guiné, quem, que justamente foram gravadas nesse, embaixo dessa árvore que a gente viu nas instalações, é, que é um buzeiro, e, e nesse e, eu encontrei o seu Zé de Citonho, que, é um, que é um senhor que... que faz parte também do movimento dos pequenos agricultores, e era nosso companheiro das oficinas, e ele estava sentado, ele passou a manhã praticamente sentado, esperando que essas Guinés se acalmassem, né? Ele percebeu que o canto delas era um canto de terror, porque ela tinha um gavião um, um passando lá em cima do céu, e, e o seu Zé de Citon ficou sentado a toda manhã, esperando que elas se acalmassem ah, para ele poder continuar fazendo as suas atividades, né? então acho que tem ah, é, essa ideia da escuta, essa ideia de você, é, enquanto você para para ouvir, você também para para perceber, né, que seja é, a, a pessoa que está ao seu redor, que seja o ambiente inteiro, que seja essa questão da ecologia, né, da ecologia acústica, né, é, muitas comunidades no mundo, ao redor do mundo inteiro colocam árvores frutíferas como um buzeiro, uma cerola ao redor das casas que é justamente para você poder chamar os passarinhos e você ter uma sonoridade é, mais que agradável né? você tem uma relação com, com esses pássaros que é uma relação que pode ser quase espiritual né? dessa presença desses pássaros ao redor da sua casa então, tem, tem uma questão de uma ecologia acústica, né, de dizer, é, alguns teóricos, né, dizem, então, coloque coisas ao seu redor que você gosta de ouvir, né, ao invés da gente também, muitas vezes, acostumar a reclamar, né, o som muito forte disso, o som ruim daquilo, não é? mas também você, a, a, as comunidades, muitas comunidades tradicionais é, se cercavam desses sons, é, desse ambiente, dessa ecologia, desse som que era importante, né para eles ouvirem todos os dias. E, ao mesmo tempo, né, falando né, dessa, desses ruídos que, às vezes, são indesejáveis, né, é, a gente está num espaço que, muitas vezes, é um espaço... A gente não tem né, e não quer também é, retirar esses sons todos do território e levar para um estúdio, gravar ele da forma mais limpa possível e tal. Esse limpo, o que, que é esse limpo, né? às vezes é, isso retira esse som de um lugar que ele, que ele existe e, e essa limpeza perde toda essa característica né é, eu costumo dizer que tinha tem dois exemplos no, no sonário dessa história né a gente gravou um samba e o, o resultado do samba depois quando a gente o samba aconteceu do jeito que ele sempre acontece é, depois da meia-noite, a noite inteira, todo mundo sambando, bebendo, dançando, amanhecendo o dia, sambando. E nós gravando esse samba do jeito que ele acontecia. Quando os sambadores foram escutar as músicas, eles ficaram um pouco chateados, porque tinha gente gritando, os bêbados iam ficando cada vez mais bêbados, iam fazendo muita zoada. E essa zoada entrou na gravação, porque o mundo está todo lá, né? Quando você coloca para gravar, esses sons ao redor, eles todos entram. Então, é importante pensar o que, que você quer né? tirar desse som. O que, o que ruídos que compõem esse território que são importantes de ter e quais não são importantes de ter, né? Que a gente pode retirar e apagar e desligar é, um, um toque de algum lugar que está que tá atrapalhando. Mas a gente entrou numa sinuca de bico com os sambadores, porque os sambadores falaram, uai, como é que a gente vai levar esse samba para um estúdio? Aí não é o nosso samba. O nosso samba é tocado no meio das lábias. Então, a gente tem que entre, encontrar um meio termo. Né? Então, o nosso, nosso próximo desafio, lá em Vazia Nova, é voltar para gravar o samba numa situação muito parecida à que eles estão habituados a tocar, numa festa, porém tentando evitar que seja é, tão zoado assim, né? É, vamos ver como é que vai ser essa, essa, essa solução. Mas é isso, né? O, o canto de aboio que o Natan passou semana passada, no fim do, do, da aula da semana passada, ele está misturado com as enxadas, né? É uma música cantada enquanto se toca, se, se, se usa esse instrumento da enxada. É, a panela de pressão tá, tá, tá, tá, vai, vai apitar na hora que é, uma entrevista está acontecendo, de repente essa personagem, essa pessoa da entrevista pode até comentar isso, né? é, o caso que a gente entrevistando a dona Firmina e ela falando esse som dessa panela de pressão, vocês devem estar tá sentindo o cheiro da macaxeira cozida. Então, às vezes, é, esses sons que estão ao redor, eles estão dizendo muito sobre o lugar. Né? Então, acho que é, são, são, são questões que a gente deve pensar e são escolhas, né? Então, nada é só técnico, né? Então, assim, essa ideia do limpo, completamente limpo, completamente é, técnico, ajustado e tal, é, uma, é uma, uma construção, né? É uma construção, então, a gente constrói também ao gravar, ao escolher, ao, ao pensar... O nosso ouvido e nossa inteligência já faz isso automaticamente, né? A gente, desde que está na barriga, é, o, o, a escuta é o primeiro sentido formado no, no, no bebê, e então, desde então, que tá, a gente está escutando desde muito cedo, né? Desde antes de nascer. A visão começa a se formar, a, a visão melhora depois de alguns meses. Até. A gente nasce, o bebê nasce com a visão meio turva, né? e o som já está sendo formado desde muito pequenininho, é, na barriga. Então, assim, a gente já aprendeu dentro da barriga a lidar com o som de dos órgãos internos do corpo, da voz reverberando no, nos ossos, na coluna é, vertebral. Então, lá dentro é uma barulheira, e esse neném está acostumado com essa barulheira, e já fazendo seleções. Eu quero ouvir aqui um som que está lá fora, eu quero ouvir a voz da minha mãe, do meu pai. Então, assim, é, é uma questão psicoacústica, a gente escolher quais sons que a gente presta atenção. Às vezes, nunca prestamos atenção no som de uma goteira, de uma torneira. Mas quando presta atenção uma vez, ninguém consegue mais dormir, né? Porque fica aquela goteira, aquela goteira. A mesma coisa se você quer escutar algo que está distante, mas se você colocar sua atenção, você consegue é, escutar. Agora, acho que para finalizar, eu queria mostrar é, essa discussão um pouco dessa técnica, com as soluções que a gente teve é, no sonário, né? Então, a primeira, a primeira delas é isso, né? Ao gravar, você pensar e selecionar o que você quer ouvir, né? Qual é a sua fonte sonora principal e se aproximar dessa fonte sonora, né? É, e, consequentemente, se afastar das fontes sonoras indesejáveis, né? A zoada boa, aquela zoada que você quer gravar, e a zoada negativa, que é a zoada que você não quer é, registrar, né, e às vezes é importante em relação a isso, pedir para alguém desligar é, algum equipamento, uma televisão, uma rádio que está atrapalhando, mas perceber muito bem isso, porque às vezes a pessoa, a pessoa que você quer gravar está tá interagindo com a rádio, está interagindo com a TV, então isso, isso tem que perceber se, se vale a pena desligar ou não, é uma escolha, né. E, bom, aí a gente tem os níveis é, de o, o, o volume do som e fazer ajustes, né, porque o nosso ouvido, ele ele vai ele, ele, ele vai perceber quando o som tá ruim, a gente tampa o ouvido, a gente se afasta, e o microfone, às vezes, ele não faz isso automaticamente. É, alguns fazem, né, então a gente tem que pensar se esse nível tá muito alto, muito baixo, mas algumas vezes, por exemplo, você pega um celular para gravar, coloca muito perto de uma percussão, por exemplo, vai, vai acontecer o que a gente chama de estourar, vai rachar, esse som vai estragar. Então, a gente tem que lembrar de um ajuste aí de chegar perto ou longo, ou, ou distanciar. É, lembrar das frequências, né, o, o, o Natan, a gente já falou aqui também sobre as frequências graves e agudos, né, então, é, sons que têm níveis e frequências altas, muitas vezes emascaram um ao outro, então, a gente pensar nisso, é, ó, o bloqueio de sons está aqui mas pensar isso em relação às frequências, e também, talvez, pensar daquela, daquela ideia que eu dei, né? que os sons graves se propagam por vários por todos os lados, e os agudos um pouco mais é, é, direcionados. Quando a gente fala, justamente isso acontece, quando o ser humano fala, o grave que é essa presença da voz, do está no corpo inteiro, está passando por todos os lados, mas o nosso sibilado, aqueles sons mais agudos, tipo do S, S, eles estão indo muito para frente. Então, quando você está escutando uma pessoa pelas costas, às vezes você de, não sabe se ela falou faca ou saca, porque é, o, é uma finalização das palavras que está tá acontecendo na frente. Então, se você quer captar a voz de uma pessoa é, com todas essas características, grave, média e aguda, você vai captar na frente da boca né? entre a boca e o peito uma coisa assim. Então, essas posições do microfone lembrando dessa questão. Agora, se você vai gravar um tambor, talvez esse tambor grave, você pode se posicionar por quase qualquer lado, né? Ele está indo por todos os lados. Então, tudo isso a gente é, vai pensando na hora de captar. Opa, passei para o último slide. É, espaço. Bom, falei da propagação sonora em relação à captação do microfone. Espaço, aberto ou fechado, né? Os espaços abertos... É, são espaços que você pode ter um... Você tem um som... Bom, fala primeiro do espaço fechado. O espaço fechado acontece um efeito que as ondas sonoras vão batendo nas paredes e elas voltam, vão e vêm, que a gente chama de reverberação. E às vezes você está gravando a origem do som, às vezes você está gravando a reverberação, ou eco, no caso, que essa reverberação é muito distante de tempo. né Então, às vezes, esses lugares são muito... É, muito fortes de reverberação e podem atrapalhar a, o entendimento das palavras. Então, pensar como, como acabar com isso. Assim. Muitas vezes a gente pode ir para espaços que, que têm muito, muitos tecidos, almofadas, coisas do tipo, que podem estar é, tampando essas paredes. paredes. Paredes de madeira reverberam menos do que paredes de zinco. Então, você tem algumas características de, de, de, de objetos que vão é, é, evitar, né, que essa propagação seja tão, tão forte assim. Então, é, é um cuidado da acústica desse local, né, para poder fazer essas gravações. Então, a gente ia fazendo esses bloqueios de som. Os sons graves, como vocês viram na aula passada, os sons graves, eles atravessam é, atravessam paredes, né, os sons passam por paredes, por por... É, pelo meio pelo meio ai, do concreto das não só pelo ar né então pela água. então às vezes você coloca se você coloca às vezes uma um colchão, uma porta, um carro, um caminhão na frente de um som indesejável, é possível que esse caminhão vai cortar uma boa parte do som, deixar passar a outra, mas você, você consegue é, evitar que algum som chegue para você, né, chegue nessa... Então, assim, e os espaços abertos é o, é o oposto, né, você não reverbera tanto, é, em algumas situações até reverbera, por exemplo, no meio de uma floresta muito úmida, aquele chão cheio de folha, acaba virando uma parede, então acaba reverberando também. Porém, é, no, no, no que a gente imagina num espaço aberto, as ondas vão, vão, vão e vão, né? Até elas, sabe-se lá quando. E, mas a gente tem o vento, então o vento chega com muita mais pressão nesses espaços abertos. Então, lembrando daquela proteção de vento que a gente falou no início. E às vezes com vento leve você consegue proteger até assim com o seu corpo, você pega coloca, aliás, o corpo pode proteger várias coisas, até bloquear algum alguma onda indesejada e algum vento indesejado. Você pode usar o corpo. E pois a manipulação que eu já falei no início também, né? O equipamento que você mexe, você tem aí o, o seu o seu toque. É... Bom, é isso. Algumas soluções acústicas é, a partir do que se quer do que se quer gravar, né? Do que não se quer gravar. É, tudo é possível de ser gravado, de ser escutado, de, de, de, de ser um som é, importante para um, não é importante para outro, faz parte da história de uma pessoa, não. É, na cidade é um som que todo mundo odeia, no campo é um som que todo mundo adora, é, vai vai de do gosto do freguês e da do freguesa. E aí, para fechar essa apresentação, para a gente poder conversar, que eu tô assim, querendo muito ouvir também, é... Eu queria passar o. Será que dá para ouvir daqui? Acho que dá. Eu queria que a gente escutasse a Dona Lena e, e ela fala também que esses sons. Ela vai. Ela vai falar dos sons. Bom, vocês vão escutar, mas que os sons não são só a nossa eles são invisíveis, né? imateriais, é uma, é uma, são ondas que se propagam que a gente não percebe, né? graças aos nossos aparelhos a gente escuta. Mas eles também dialogam com o mundo do invisível, né? que são os cantos, as orações, o buzo, que a gente ouviu mais tarde, que mais cedo, que, que era uma forma de falar dos, com, com os deuses. Então, é, em alguns lugares, em algumas tradições, se toca o tambor, é o toque do candomblé, é uma oração, é a ladainha, né? Então, todos esses sons que permitem que a gente fale até... os sons já são invisíveis, mas que a gente converse com outros espaços que são invisíveis também. Eu queria que a gente escutasse a dona Lena para fechar. Me diz aí se está dando para ouvir. Se eu batendo o no tambor lá, distante meus pés. Parece que eu estou precisando um monte de algodão. Aí... Parece que é, é, é muito, é uma coisa muito, sei lá, esquisita, não sei se, eu não sei nem explicar, né? Porque quando eu chego no samba, aí tá lá, bate, bate, bate, aí eu por Depois eu não vejo mais nada, ali quando eu volto em si, eu já dancei, eu já estou sentado na cadeira E é assim, né? Até onde eu sei, até aí. Ou então se eu tô no meio do salão, meu pai de santo vê roda me enroda, e ali eu não vejo mais nada. Quando eu penso que não, já foi, já vou já, vou já dancei até umas horas. Quando a gente está dançando, não vê nada também, não sente nada. Pode dançar o dia todo, a pessoa não sente nada. Você vai com a festa, você dança no tour outro dia, está tudo quebrado né? E samba, nesse samba, não. A gente dança, dança e torna, cai de novo, torna dançar e não sente nada. Se você está manifestado, é seu guia, ele tem que abrir a boca. Se ele quiser dançar, ele tem que jantar, bateu aqui dele. Se tu não tem, como é que tu vai cantar para o samba? o sambar? Não existe. Aí ele disse que quem tem que quem tem canto, quem tem caboclo, tem canto. E quem tem canto, quer dançar. Não é, não é? É, dona Lena, exatamente. Quem tem caboclo tem canto, e quem tem canto quer dançar. E esse canto é o canto de cantar e é o canto também do lugar, né um cantinho é, desse território. Então é isso, gente. Uma apresentação um pouco desse, desse projeto e dessa desse, desse som, né? Escutar esses sons é, é também conhecer esses territórios, né? Então eu apresentei um pouquinho do, de Vazia Nova, Vara Queimada e Baldocó para vocês. Deixa eu parar de e agora eu vou colocar o som para poder ouvir. Maravilhoso, Camila. Muito legal. Você está me ouvindo? Tá, ah, perfeito. Deixa eu só é, dar um avisozinho novamente, porque muitos estudantes foram entrando ao longo da sua fala, né? Isso aqui é uma aula aberta do componente curricular Luiz Ondas e Vida do Campo, da Licenciatura em Educação do Campo, da UNB, é, e está sendo gravado essa aula aberta para depois ser disponibilizado para quem quiser assistir, né? E eu queria agradecer muito a sua participação, Camila. achei, assim, foi super legal, sabe? É, teve tudo a ver com é, coisas que a gente vem discutindo nas últimas semanas, né? A gente vem estudando o som da perspectiva da física, que é a proposta desse componente curricular, né? E quando a gente está fazendo isso, às vezes a conversa nossa fica muito abstrata, né? A gente trabalha vários conceitos físicos, mas um outro é um movimento importante também né é aprender esses conceitos entender eles mas um outro movimento super importante é conseguir relacionar eles com, com outras coisas conseguir relacionar com a vida né e é, você trouxe o seu projeto que ele é pensado para territórios do campo né e que ele consegue é, você conseguiu aí na sua fala integrar todas essas coisas tanto conceitos que a gente trabalhou Quanto trazer eles de uma forma muito mais aplicada também, quanto mostrar que isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com a vida das pessoas, isso tem a ver com o território, enfim, é, achei super legal, assim, tá? É, bom, para a gente começar a nossa conversa, eu queria fazer uma primeira pergunta aqui e os estudantes que estiverem participando aqui, né, também fiquem à vontade para perguntar, tá? Logo na sequência, vocês podem, quem preferir, pode abrir o microfone para perguntar ou pode mandar aqui no chat da, da reunião, né, da, da aula, pode mandar a pergunta, ou se preferir, pode me mandar aqui no celular também, que eu leio a pergunta aqui, tá? Queria fazer uma primeira pergunta, Camila, que é a seguinte, é, você é, teve essa ideia muito interessante de fazer uma, uma biblioteca de sons, né, e essa biblioteca, ela tem um recorte, é uma biblioteca de sons do sertão, ou seja, de um certo tipo de território, né, é, eu queria que você falasse um pouco como que você acha que essa escolha de sons, eu quero os sons do sertão, marcaram o seu projeto, tá? É, você acha que eles marcaram, né, essa escolha marcou esteticamente o seu projeto, né? São as características estéticas dos seus sons que que a sua biblioteca. Essa escolha marcou o seu trabalho de colecionar esses sons, de captar esses sons, essa parte, né? né que diferença fez esse tipo de território que você escolheu, onde você queria é, colecionar os seus sons, né? É uma pergunta é, complexa, porque a gente é, não se chamava so, é, Sonário no início do projeto, né? Era a Biblioteca de Sons do Sertão. E praticamente só existiu esse projeto por conta do encontro de um trabalho que eu realizava anteriormente, que era pela Universidade de Brasília, com o MPA dessa região do Sertão. O MPA está presente nacionalmente, é, porém, esse projeto, ele, ele surge desse encontro. Né? Então, a, o modelo das oficinas, é, por exemplo, as instalações, elas realmente jamais, elas não se repetem, né? Foram coisas que... Então, assim, mais até do que o site, eu acho que essa experiência das oficinas e dessa instalação eh, que aconteceu nesses territórios, ela só existe por conta desse desse espaço, né? Então, a determinação de, de, de que sons gravar, de, de o que, que esse, a partir desses sons eu, eu passo a, a refletir na no mestrado, só existe porque existe esse lugar de sertão, existem esses três territórios, e existem as companheiras e os companheiros MPA né Então, é, também trazendo essa noção dessa territorialidade que esses espaços, esses sons só, só acontecem ali. Ao mesmo tempo, quando surge a ideia do sonário, que é, é pensar o imaginário sonoro, ele acaba virando um termo que pode utilizado assim é um, é um conceito, né é uma, é uma ideia de sonário. Então, a, em alguns momentos, com a própria MPA, a gente tem, a gente tem pensado em fazer, por exemplo, ir para os outros territórios que tem o movimento e fazer o sonário da Amazônia, sonário do, do, do Cerrado, sonário, então, o sonário do Cerrado, então, o sonário dá a ideia de que a gente pode, só que cada... Aí, com certeza, sim, né? o, o, o, o site, nesse, ne, o que temos hoje, né? o site, esses sons e, essa, esse, e esse mundo, ele está dentro dessa sonosfera, para usar um termo que a gente conversou hoje, né? ele está dentro desse território, então, esteticamente, é, a forma do trabalho, a forma como o relacionamento, então assim eu eu trouxe muito, muitas propostas de outras oficinas que eu tinha dado, mas isso é, só só existiu por conta desse encontro e os próximos serão serão outros, né? Então é possível falar de sonário, né? Digamos que é um tempo que agora existe, né? Que a gente criou nesse projeto, então você pode falar de outros imaginários, você poderia, né? Vamos fazer um sonário de, então aqui no DF, no DF, da UNB. É, da FUP, né? quais são os sons desse cotidiano, quais são os sons desse, desse lugar, mas realmente não dá para tirar a influência do território, das pessoas desse território e do movimento nessa nessa específica, nesse, nesse site específico, nesse processo específico e principalmente nesse, nessa nas reflexões do mestrado, porque se eu não tivesse, né, visto e, e ouvido e gravado, os seus Zé de Citon sentado embaixo de um buzeiro escutando as guinéz jamais ia surgir uma ideia de que esse som é um som que acompanha, é, você para para ouvir as pessoas, você, você pode ter outros exemplos disso, mas ali aquela situação gerou tanto a parte artística quanto a parte reflexiva é, desse projeto. Então, eu acho que não é à toa, né, que a gente fala de território, não é à toa que fala de, de dividir essa redoma acústica, e não é à toa que também, é... eu estou falando de lugares que tem é, a oralidade e, e, o, e esse compartilhar, né, o comum, o comum está oralidade e o ser comum muito fortes, né. E não que os sons em outros lugares não sejam escutados e não sejam compartilhados, são. Né? Tem, tem um mito aí de que a, o campo é silencioso, não, não é, o campo não é silencioso, Ele pode ser tão ruidoso quanto é, em outros lugares, né? não, é, não, é, não é nesse mito. Mas que sim, é, é um, são lugares que você consegue é, perceber esse comum, esse compartilhar comum dessa sonoridade muito mais... Talvez muito mais latente, né? É. Acho que será? Respondi? Já respondeu, legal. Pessoal, os estudantes presentes, alguém quer falar com a Camila, quer fazer uma pergunta, algum comentário? É, eu, eu achei muito interessante uma coisa que você falou agora no finalzinho dessa sua fala, Camila de que tem um, um pouco um mito de que o campo é silencioso, né? E eu acho que o seu projeto mostra que o campo é cheio de sons, né? Que ele não é silencioso. Mas eu fiquei pensando, por que que será que tem esse mito, né? Que, e é, é engraçado pensar isso, olhando para a história que você falou também, de que muita gente planta árvores frutíferas em volta de casa para atrair passarinho, né? Eu moro aqui na cidade, assim, e em geral o pessoal tá querendo tirar os sons, assim, né? Tá querendo eliminar os sons em volta, né? Tá brigando com o vizinho porque o vizinho tá fazendo barulho, tá reclamando com alguém que está fazendo barulho, né? E você deu um exemplo, né, de, um, de uma característica cultural desse, desse território onde você trabalhou, que o pessoal fazia o contrário, né? Então, tomava uma iniciativa para trazer um som, né? Será que esse mito de que o campo é silencioso... Tem a ver, sei lá, não, não sei, eu fiquei pensando agora. Tem a ver com, talvez os sons do campo, são sons que agradam mais as pessoas que estão lá do que os sons da cidade, né? Não sei. É, eu falei às vezes de um som que agrada a cidade. Agrada, é, lembrei, um dos primeiros sons que sempre eram gravados, assim, era o som da moto. É, e eu, assim, na minha experiência urbana no apartamento e para mim o som da moto é o som que passou ali e que atrapalhou uma conversa um som que eu não nunca gravei né para para fazer um registro de de um, de um acervo e aí quando foi gravado o som da moto né que inclusive está nesse nessa ideia da, da, do som da zoada um som muito alto tá tal, é, ele vem com uma história ele vem com uma questão cultural né assim é, o, a moto no, no sertão, nessa região, desses três territórios, tem uma importância incrível nos últimos anos, é, na, principalmente né, na era Lula para frente, quando você consegue ter acesso a, a, a, a comprar uma moto, e esse som passa a fazer parte de um som do sertão, desse sertão, né, dessas comunidades. Antes você tem um um jumento carregando as, a, as comidas e o transporte feito por pau de arara outros outros elementos tem carro de boi e tal outros elementos que que que não tem esse barulho tão forte né é, mas eu estou falando isso só porque às vezes é agra agradável para quem né é, quando todo mundo lá gravava o som da moto eu falava gente mas esse som é desagradável não é desagradável isso é maravilhoso esse som quer dizer que dá para ir de Bodocó até Trindade em muito menos tempo do que dava para ir antes. né? Então, é, essas essas histórias ao redor dos sons, elas dizem muito da questão socioeconômica, histórica, cultural do, do país. Né? Mas só antes da Nayane é, fazer a pergunta dela, eu queria só jogar umas ideias para em relação a esse mito do, do, do, da, é, do campo ser silencioso, da cidade ser ruidosa. Bom, primeiro de tudo, né? assim... É, existe uma essa é, talvez não seja tão mito assim né mas existe é, a partir da revolução industrial existe uma coisa chamada é, a criação de, dos motores né assim esse, é, esse máquinas e motores que fazem é, um som que é possível de ser um som muito mais estrondoso do que alguns que eram feitos na mecânica do trabalho, sons mecânicos, sons é, que, que a amplitude dos sons, né, o, o quanto esses sons eram é, fortes antes da revolução industrial. Então, claro que você tem sim máquinas e, e ruídos que que, que, que são é, desumanos, né? Eles são maiores do que a gente consegue é, produzir nosso corpo, nós mesmos, grita Mas não que esses, esses ruídos também não existam na, no campo, né? não existam também, é, mas de, podemos dizer que a cidade está muito concentrada, esses ruídos de carro, moto, é, ônibus, caminhão e passa avião e isso aqui. Então, se você tem essa concentração, então, claro que tem, mas é, é, eu falo, quando eu falo do mito, eu falo porque a gente não, não lembra quanto há. Natureza é muito ruidosa, estrondosa. E, e assim, quem está no plano piloto, ou, ou, no DEF, é, durante esses últimas semanas, é, morreu de medo com os estrondos dos raios, né? Assim, aquele raio, o raio, é, ele ultrapassa a força sonora de qualquer máquina dessas do, da, da Revolução Industrial, né? Então, assim, cachoeira, raio, é vulcão, a natureza é lenta, né, e, e talvez ela não seja o que a Revolução Industrial fez, é capitalista, né, então ela não tem esse ritmo de tal tempo todo buzinando no seu ouvido, mas ela é ela é ruidosa, né, então talvez o capitalismo é ruidoso, não é, não que o campo não seja, né, também ele, ele trabalha com, com sons fortes e fracos, né, com vários vários decisões variados, hein? mas é isso, Eu acho que só para jogar assim, não é uma resposta, né, é mas mais questões sobre esse, esse mito, mas bom, Nayane levantou a mão. É, boa noite a todos, tá me ouvindo? Ah tá, é, então da cidade e o som do campo. É, o som da cidade é diferente do campo, com certeza. que né a questão mesmo de carros, motos, né, é, é turbulento. Para mim é turbulento. Para eu que moro no campo, é muito diferente. A gente já não tem tanto costume, portanto que a gente costuma dizer quando a gente ouve um, ouve um som de longe, principalmente aí tá vindo no um carro, ou tá vindo no um caminhão, sei lá, algum automóvel tá vindo, né? Já na cidade, não, é o tempo Então, aqui dali fica, é... pra mim, eu fico. Fica de grande barulho, é turbulento. Dois da noite. Agora, é que oito horas já estão fechando tudo, dez horas já tá meio que melhorando, mas é muito diferente. Na, no campo não, no campo a gente, né, já tem aquele costume de estar tá mais tranquilo e tudo. Portanto que é, a gente já ouve mais barulho de animais, pássaros, né? É, então é mais calmo. A gente até mesmo eu fico mais calmo, mais leve. É, mas assim é, a gente escuta. Você deu a questão do raio. Ah, para a gente lá os trovões já é bem estrondosos mesmo porque é bem diferente e por, por a gente morar de serra e tudo o som é mais eco é um eco no perto entendeu então eu acho ele eu acho que ele não abrange é, não se espalha sei lá fica um ecozão assim e tem hora que a gente fica escutando a nossa própria voz quando a gente fica calada ele vai até sumir né? Então, é, é a questão dos sons sonoros, não sei, é um, umas coisas muito engraçadas assim, sobre a relação do som, se a gente for aprofundar muito. Né? Mas é isso. Até mesmo se a gente vê dentro de um quarto, a gente vê um, vários sons, mas a nossa voz fica com eco. É, é impressionante, né? E ainda consegue atravessar uma parede. <risos> Interessante isso. É isso, assim, minha contribuição, né, eu perdi a maioria da aula, porque a internet que está, Deus, Deus me livre dessa internet, é isso aí. Obrigada, Nayane. Será que a Mirelle já comenta ou... Como você preferir, Camila. Você quer falar agora, Mirelle? Acho que é bom de ser. Então, fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Eu perdi um pouco o começo da aula, mas deu para ver. Eu acessei o site né, que o Natan mandou, então eu vi um pouco né, do trabalho. Eu gostei muito também. Em relação né, à pergunta que o Nathan fez, a sua provocação né, sobre o som do, do campo e da cidade a diferença. Eu mesmo agora nesse período da quarentena, eu vou para a zona rural, mas eu também estou numa zona urbana, então eu sinto muito essa diferença, porque desde pequena eu morei no campo, e assim, eu morava na cidade e fui para o campo. Quando eu fui para o campo, para mim assim foi, uma... foi um tormento, eu chorava, eu queria ir embora para a cidade, porque eu achava um silêncio. <risos> Eu não gostava do barulho dos animais, eu tinha medo dos animais porque eu não tinha o um contato, né? E aí a gente vai acostumando com aquele silêncio, não é que tem o silêncio, mas tem o som dos pássaros, dos animais, né? Então assim, quando a minha mãe tá fazendo comida, quando eu tô lá no meio do terreiro, mas quando ela coloca o óleo para esquentar e coloca já o alho dentro da panela lá do terreiro, já dá para você ouvir o barulhinho do alho fritando, falar, ah, minha mãe já tá fazendo arroz. Então, você já sabe quando a comida está pronta, só pelo som né, da sua mãe cozinhando. Então, assim tem muita diferença, porque eu acho que na zona rural você repara mais nas coisas, você ouve mais, porque não tem esse barulho né, dos automóveis e, e, e da televisão, porque na cidade as casas são muito perto, então o vizinho está ouvindo música, você está ouvindo a mesma música do vizinho, se você está assistindo uma televisão, se sua casa estiver aberta, o outro vizinho também ouve. Então, assim, a todo momento está um turbilhão de sons que você não consegue nem compreender. Às vezes, você só quer passar um minuto de silêncio. E a nossa casa na zona rural era um escape para nossas famílias na cidade. Então, assim, todo final de semana, a nossa casa estava cheia porque as pessoas queriam ir para a zona rural e descansar. Então chegavam lá, ficava todo mundo conversando aquele barulho, colocando música e tal. Mas para eles aquilo ali era um silêncio. E para a gente já não era, né? Porque a gente era acostumada, não era acostumada com tanto de gente conversando e colocando música e, e tananã, né? Então para eles estar ali, só deles irem para a roça e, e com, sentar, poder conversar, sentar o barulho dos automóveis, sentar num espaço fechado também, é que eu acho que na cidade a gente se estressa mais estar tá fechado né você às vezes você tem até um quintal mas você não se sente à vontade nem para ir para o seu quintal parece que é desanimador né quando você está no lugar cercado né então assim parece que você perde sua liberdade e é isso assim agora eu estava reparando né nessa questão dos sons os sons aí a, o, o Natan passando uma atividade né para a gente fazer as... Trazer relações com sons e tal, eu tava pensando. O som que eu tô mais ouvindo, né, é o som do debulhar do feijão, porque tá na época da colheita do feijão, então, tá debulhando o feijão, então, o barulhinho de você abrir na casca e o feijão caindo dentro da bacia, né? E de você colocando o feijão dentro da garrafa, né? Então, eu reparei que esse, ultimamente, tem sido mais o som que eu tô ouvindo, né? Fora da televisão e tal, mas o som que marca mesmo, assim, eu acho, né? Que você colher o alimento, você guardar o alimento, ou para secar, guardar, sabe? É isso. Deu até para escutar o som do feijão caindo na garrafa aqui, enquanto você falava. Ah, maravilha, gente, das, das contribuições da, das duas, da Dani e da Mirelle. É, eu acho que tem outras características, né, a gente falando, é, a Mirele trouxe agora nessa fala dela, é, eu acho o campo mais silencioso, e aí logo ela falou, silêncio não, porque aí a gente passa a perceber os outros animais, né, antes disso, quando você era mais novinha, te assustava, né, que você escuta, é, então não tem, é, não tem esses sons, que na cidade tem, né, que é essa constância de, desses sons de motores que, uma palavra que a gente falou mais cedo também na aula que é mascaram, né, eles passam por cima são sons muito altos, muito muito muito fortes, né e, e, e geralmente abarcam até várias frequências assim e que acabam emascarando tudo que tá por trás, né todos os outros sons, e quando você tira essa camada, né, desses sons é, do motor desse ciclo, desse cíclico motor que não para, né? Dessa velocidade alta que a cidade impõe nas atividades, é, você passa a perceber que existem vários outros sons, né? O exemplo que você deu do alho é, fritando, é assim, mesmo estando longe, né? Mesmo estando no terreiro um pouco mais distante, você consegue perceber os detalhes. Tem um autor que chama Murray Schaffer, não sei se depois eu posso passar eu tenho um folderzinho com, com os livros em PDF, de repente eu espaço passo na tampa. Mas ele, ele usa o termo alta fidelidade e baixa fidelidade. Ele, nesses espaços, principalmente da cidade, que tem essa confusão, turbilhão, né, que vocês usam é, de sons, que estão um mascarando o outro e sem parar, né, canção do nosso ouvido, você não consegue ter esse detalhamento né, de escutar o alho, de escutar o passarinho, de escutar os, os insetos, de escutar todos esses sons é, tão detalhados. E aí ele chama isso de baixa fidelidade, porque tá, é, em inglês ele usa low-fi e high-fi. E aí alta fidelidade sonora seria isso. né? É, em nenhum momento está silêncio, né? em nenhum momento você não tem sons, mas você vai ter num espaço uns sons que é mascaram os outros. E aí você perde a fidelidade desse, desses detalhes, né? E, o, e o, geralmente o, o, o campo, você tem essa, essa possibilidade desse, dessa fidelidade sonora, né? E o que Nayane falou também, que é, é, ela vive perto de uma serra, né? Então, não necessariamente essa expansão dos sons que vão infinitamente, né? Mas às vezes eles rebatem e voltam, mas de qualquer forma nesse espaço... É, pela ausência, né, de um dessa constância da indústria do, do, desse som é, dessa velocidade, ela é, você consegue escutar, né, as, esses detalhes todos, né? E, e, e a serra funciona, Nayane, dessa dessa maneira que até eu comentei das florestas, assim, são são é como se fosse uma parede, né? O eco acontece, o o, o, o eco acontece nessa situação e a, e a reverberação acontece, rever, é, as ondas batendo nos, em, em espaços, geralmente em espaços fechados isso acontece muito, mas a onda bate e volta, e o eco é a mesma coisa, só que num espaço amplo, você, essa onda até bater na serra e voltar, você passa a escutar duas vezes a onda, você escutou a que foi pronunciada, e a onda voltando, regress regre é, regressando dessa reverberação. Quando está no espaço fechado menor, você é, dá uma impressão de, não chega a ser um eco, mas dá uma impressão de que aquele, aquele volume, várias frequências estão se reverberando naquele espaço. A gente chama um espaço muito brilhante, esse, esse lugar está... É, quando você entra numa sala vazia, sem nenhum móvel, né, você tem uma sensação aí de que, que tem essa reverberação. É, e uma outra coisa que eu queria comentar é essa do silêncio, né, assim, várias pesquisas é, é, foram atrás de descobrir aonde, né, o, o que, que é o silêncio, onde é que você tem o silêncio, né, e enquanto tiver a gente dentro do nosso corpo, né, é, o silêncio ele não existe de jeito, de jeito nenhum porque até se você for num lugar que não tem propagação de ondas como no espaço é, no espaço mesmo, espaço sideral ou numa câmera é, numa câmera fechada sem propagação de ruídos né, que a gente chama de uma câmera anecoica, que não, não gera ecos é, se você está numa situação que não tem nenhuma onda a onda não sai você passa a escutar é, o seu sangue correndo nas veias o seu coração batendo as, as sinapses mentais acontecendo então assim sua respiração então tudo que está vivo está tá soando está vibrando está ressoando né? então enquanto tudo todas enquanto houver vida ela não existe silêncio né? o silêncio ele é ele é uma metáfora ele é uma poesia ele é uma comparação quando você fala, ah, todo num lugar muito barulhento, estou agora aqui no campo, tá silencioso, tá ótimo. Ah, O exemplo da, da, da Mirelle também. É, para os meus pros meus familiares estava um silêncio, mas para a gente já era uma, muito barulho quando eles estavam lá no fim de semana. É, o silêncio é relativo, né? Então, vai vai vai depender da sua experiência e, às vezes, da sua da sua concentração, né? Às vezes, também, tem gente que precisa estudar... É, um, um silêncio Com a ausência de, som fortes, de sons fortes Tem gente que precisa, pelo contrário Estar tá com uma música forte acontecendo Para poder é, se concentrar Então tem uma relação é, Pessoal Cultural é, Em relação a esse silêncio Mas ele, assim cientificamente falando Ele não existe né? é, em, Enquanto houver E às vezes a gente não escuta né? O nosso ouvido capta é determinada quantidade de decibéis, o que está muito, muito, um som muito fraquinho, a gente não escuta, um som muito estrondoso vai vai quebrar o nosso ouvido, mas não vai, a gente não vai conseguir ouvir. É, e também sons de frequência abaixo, é, abaixo de 20 Hz, e 20 mil Hz para cima, coisas muito graves, muito graves e muito agudas, a gente não escuta. Então, o nosso aparelho de captar sons, ele tem limitações, então às vezes a gente não consegue escutar coisas que que, que estão soando, tudo na natureza está soando, uma árvore crescendo está soando, uma planta nascendo está soando, o sol está soando, tudo tem, as estrelas, como já, como já dizia a poesia da semana passada, elas estão soando, a gente aqui não consegue escutar, é... O coronavírus está suando, né? tem, tem pesquisas que, que, que, que geram qual é o som que esse vírus está emitindo. A gente não escuta, é um, a gente não escuta os vírus, mas eles emitem sons. Então, então silêncio é, é uma questão é, que não existe. <risos> Para a gente, sim, porque a gente somos esses seres é, dotados de, de metáfora e poesia também mas em si, cientificamente, a Tá ah, bom. Apareceu alguém, apareceu Wesley, apareceu e, e sumiu rapidamente, ele queria fazer uma pergunta. Acho que a Mirelle levantou a mão novamente também, não sei se ela queria fazer outra pergunta. Ou falar outra coisa? Não era, não era uma pergunta, era só que eu lembrei também de... De um momento que, por exemplo, minha avó tem um papagaio. E ele só fala as coisas assim quando ele quer. Mas assim o horário das cinco horas é tão marcante assim, porque a minha avó todo dia, às cinco horas, vai buscar o gado e traz pro curral. Se dá cinco horas e às vezes a minha avó não está em casa, né porque todo dia ele vê ela passando para ir buscar o gado. Se ele não vê, ele já chama o gado. Todo dia cinco 5 horas, então assim, não precisa ela ir né, buscar o gado Às vezes alguém já foi e buscou para ela Só que todo dia 5 horas ele já chama o gado Ele fica lá dentro da gada, vem, vem, vem, vem Igualzinho a minha avó, né? Porque eles têm um dom assim, de imitar até o jeito que a pessoa fala Então todo dia 5 horas não tem ninguém lá perto dele Ele fica lá chamando o gado e o gado às vezes já está preso E fica agoniado dentro do curral, acha que é alguém que está chamando mas é ele que fica lá dentro da gaiola, ou às vezes, ele mesmo solta ele fica lá chamando o gado. Vem, vem, vem, vem, chama o nome da vaca, vem bonita, vem morena e não sei o que, e chama, sabe? Então, assim, o som é uma coisa tão marcante né, na vida da gente que ele já sabe, minha vó, ninguém ensinou ele, mas ele ouviu tanto minha avó há cinco horas indo buscar o gado que ele automaticamente, todo dia, às horas, ele chama o gado. E ele, não, e ele usa o relógio de pulso dele, né? <risos> Muito bom. É, é isso, né? Assim, é, é uma relação com a natureza, com o tempo e o espaço, que ela, ela, ela independe, né? Ele não precisa ter um relógiozinho, mas a, a, a, esse costume, a cultura, o, o, o, todos os dias... O papagaio é incrível, né? <risos> Ele toca o gado. É. Muito bom. Ótima lembrança. E ela é uma lembrança disso tudo, né? Um som que está do lado da sua casa, que você escuta, que tem um vínculo com a sua mãe, com, com uma, uma atividade cotidiana, né? Então, é, esse, esse toque do, do papagaio é, tá isso E ele poderia não dizer nada para mim, por exemplo. Eu, escuto, eu passo um dia na frente da sua casa e escuto o papagaio falando vem, vem, vem. Curioso, um papagaio fala bem, mas para mim eu não vou saber que é o horário das vacas, é o horário dos, do, do, do, que sua mãe vai colocar é, os bois. Então, assim, eu não... esse é, esse é uma, uma coisa que vocês compartilham, né? Que a sua, sua casa, sua comunidade, os vizinhos ali compartilham esse som, né? É, e que eu só vou entender isso se eu, se eu passar um tempo e compartilhar também. O né? é, um especial, assim, né? dessa... dessa dessa redonda dessa esfera sonora legal, ótimos ótima lembrança. mais alguém quer fazer alguma colocação gente, alguma pergunta? bom, já passamos de 8h30 então eu vou, vou agradecer muito Camila e agradecer muito os estudantes que participaram dizer que eu aprendi muito é, com com essa aula é, acho que foi super rico tá <risos> obrigada ai e eu, eu quero agradecer também agradecer a, a participação a, a possibilidade de estar aqui né eu acho que a gente está é, nesse contexto de pandemia isolados né mas eu acho que é, é esse tipo de troca no, no contexto da universidade ou em outros contextos mas desse, desses encontros para trocar para conversar para para passar o, experiências e, e ter essa troca de experiências que eu acho que é importante desse nesse momento, né? tanto de formação quanto de, de vida né? pessoal então, obrigada pelo convite e pelas participações de todo mundo né? quem, quem, quem falou e quem não falou é que tá. É, e as próximas pessoas que vão pegar o vídeo e, e, e também se quiser entrar em contato ah, no site tem um contato ali também se quiser qualquer continuar a conversa Dá, dá por ali também. Valeu demais, Obrigada. Camila. Aproveitar esse finalzinho também para fazer um pouco de propaganda. É, eu é, decidi adotar isso como uma prática do curso, de, de a cada módulo, né, é, a cada duas semanas, fazer uma aula aberta chamando alguém para dialogar, trazendo o contexto do campo na relação com os conceitos. Tá? Então, isso vai ter nos próximos módulos também. É, já está planejado do próximo módulo, que a gente vai estar falando sobre transmissão de ondas e trajetória das ondas. E eu vou chamar um pessoal que está envolvido com um projeto de internet comunitária lá no Vão do Moleque. Não sei se os, os estudantes quilombolas presentes já ouviram falar desse projeto. Então, eles vão falar um pouco sobre como que eles estão construindo essa rede de transmissão de sinal de internet lá, tá bom? Eu não sou quilombola, mas já sei. <risos> Olha aí, pronto. <risos> então, esse pessoal vai estar com a gente daqui a duas semanas no próximo modo, tá bom? Valeu, gente. Boa noite para vocês. Fiquem bem. Saúde para todo mundo. Tá? Boa, noite. Boa noite a todos.